Repousando em mim Bom, vou explicar aqui O que eu acabei de tocar, né? É Usei, tá? Um 2, 5 E antes de ir pro 1 um, eu joguei um sub 5, tá? Então assim a harmonia normal da música ia ficar aqui, né, Faco sétima maior, né? Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Certo? Então, Fá com sétima maior Dó com sétima maior O que, que eu fiz? Entre o Fá e o Dó Eu fiz o 2 de Dó Que é Ré menor com sétima O 5 de Dó Que é Sol com sétima E décima terceira Joguei Antes de chegar no Dó Entre o Sol e o Dó um sub-5, tá? que é esse aqui, ok? Que acorde é esse aqui, então? É um Dó sustenido, ok? Com sexta nona e décima primeira aumentada, certo? É um sub-5 para cair em Dó. Beleza? E aí eu vou tocar primeiro esse trecho, antes de ir para o próximo trecho, tá? Então, ó. Dá uma olhada aí no acorde. Fá com sétima maior e nona Ok Minha mão esquerda Minha mão direita Seguro estou nos braços Tá? Agora vai vir Ré menor com sétima e nona Daquele Tá vendo? Agora vai vir Sol com sétima e décima terceira Que nunca Agora vai vir O sub-cinco pra cá em Dó Tá? Vendo aí, Dó sustenido, sexta, nona, décima primeira aumentada cai no Dó com sétima maior, ok? Então, ó Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Beleza? Agora vai vir aqui um, dois, cinco, um novamente para cair em Fá, ok? Que vai ser Sol com, se... Sol menor com sétima, tá. e um dó com sétima e décima terceira, beleza? Aí cai no Fá, seu amor perfeito. Vai vir agora um dois para cair no dó de novo, sempre esteve, só que ao invés do a gente já vai direto pro Sub 5 repousado. Esse acorde aqui, tá? E aí a gente vai cair no Dó em Mi, tá? Então, ó, Dó sustenido com sétima e nona aumentada. Tá vendo? É um Sub 5, tá? Pra cair em Dó, ok? Em resumo, ficou isso aqui, ó. Seguro, estou nos braços. Daquele que nunca me deixou. Ok? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Tá? Então essa é a sequência de acordes que eu usei, tá? Nesse trechinho aí do começo do vídeo. Usando então. Reharmonização, tá? Com 251 e sub5, tá? Muita gente me pergunta como que é o sub5 na prática, então estou mostrando para vocês aqui através desse vídeo rápido, ok? Não esquece de curtir aí, tá bom? E comentar o vídeo. E também, se você quiser ser aluno, o link vai estar tá em algum lugar aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.